como esse motivo aqui que me pediram esses dias, né, que foi a Márcia. Bom, ela mandou uma foto, tá? Que eu vou deixar aí para vocês, não sei se é aqui ou aqui, tá? Ela me mandou uma foto é, de uma uma faixa, né, para cabelo. Ela me pediu somente o ponto. Então eu fiz o ponto, tá? Aí logo em seguida, é uma lindinha veio e pediu pra mim é fazer como fechar né então é o seguinte tem peças que você você olha né você acha que é difícil né e tem peças que é bem né complicado e você acha que é fácil é, é ao contrário né então essa daqui é, é o seguinte se você fizer você logicamente que você vai olhar vai ver aquela tira né tal se você emendar uma ponta na outra você vai conseguir entender como fechar por isso mesmo que eu não passei né como fechar circular mas neste vídeo eu estarei mostrando para vocês fazendo explicando né o passo a passo como fechar ok olha é eu vou falar uma coisinha aqui pra vocês é o seguinte um aviso também né é tem pontos que eu vou passar pra vocês né que eu fiz simplesmente um pedacinho às vezes eu não faço às vezes eu mostro a própria foto do livro né porque é, é, é assim às vezes é porque eu não tenho tempo, né? E, bom, faz uma semana hoje que eu não estou muito bem. Então, tem certas coisas aqui que eu não falo, né, tudo. Falando de saúde, da minha vida pessoal, essas coisas. Tem coisas que eu não falo, né, fico quieta. Então, lógico, vocês viram que eu fui hospitalizada, né, e tal, não sei o que. E tenho problemas do coração. Bom, eu já tenho problemas do coração desde que eu nasci, né? Então, tem muita gente que não sabe disso, que eu não... Eu passo, né? É, por uns momentos bem ruins. Só que eu não falo para vocês, eu fico quieta. E eu continuo fazendo, né? Meus trabalhos aqui. Às vezes, eu não faço. Às vezes, eu fico dias sem fazer aí vocês pensam mas como é que você consegue postar os vídeos porque eu já fico é quando eu tô boa eu faço vários vídeos em um dia só né depois conforme vai indo eu só vou editando e postando pra vocês editando e postando pra vocês E eu fico aqui cinco ou até mais dias né sem pegar no crochê bom e faz sete dias, mais ou menos, que, digamos assim, que o meu motor, né, meu coração não tá funcionando muito bem, né, e eu tenho isso desde pequena, né, então, é, não dá pra explicar aqui exatamente o que que é, né, mas é, é bem dolorido, né, e eu canso muito fácil, né, é um cansaço, assim, que você parece que você fez muita coisa rapidamente, né, e sentiu aquele ofegante, então, eu sinto isso daí o tempo, o tempo todo, né, e tem uns sete dias que ele tá atacado, né, é coisa assim que eu não entendo, é quando, é, ou eu tô muito cansada, né, por eu tá fazendo muita coisa, ou por eu ter carregado um peso, ou porque eu fiquei sem dormir, então acontece muito disso. Então, eu já peço desde já, me perdoe, tá? Tem coisas que vocês vão ver que são bem pequenininhos, né? Uma amostra pequenininha. Então, eu já peço desculpa desde já pra vocês, tá? E, bom, é como eu falei pra ela, que eu tinha feito com um novelinho pequeno de linha aqui, e não daria também para mim fazer muito grande, porque nossa, para mim gravar esse vídeo foi muito difícil. Porque toda hora meu coração meio que falhava. Então eu tinha que parar, é, fazer de novo e tal, e essas coisas assim, né? Então eu consegui fazer um, uma pequena peça. Então é, eu vou ensinar vocês, né, a como fechar aqui circular com essa pequena peça. Tá bom? Então, já desde já já peço desculpa pra vocês, ok? Então é isso, gente. Vamos lá sem mais conversa, né? Porque já passou cinco minutos eu aqui blá blá blá tentando falar para vocês explicando, tá? Então é isso. Bora lá crochetar, né? <risos> então, aqui, para fechar em circular, tá? Você vai fazer até esta carreira, ok? Então, aqui. A segunda coisa que você vai fazer é contar quantos grupinhos de três pontos altos eu tenho aqui, tá? Aqui no caso tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, ok? Agora você vai contar quantos que tem aqui no motivo o grupinho de três pontos altos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, tem nove, ok? Então aqui tem três a menos então ao passo seguinte que, que eu vou fazer aqui eu vou fazer é sem emendar essa parte primeiro porque aí vocês vão conseguir entender certinho tá fica mais fácil para entender então eu vou contar um, dois, três. aqui no terceiro eu vou prender aqui um marcador tá eu vou começar daqui então daqui até aqui eu vou fazer ponto baixíssimo, tá? Então até esse ponto alto eu faço ponto baixíssimo. Eu vou caminhando aqui até chegar nesse ponto alto, OK? Assim, ó. Eu faço um ponto baixíssimo para cada ponto. Bom, eu tô passando esta parte assim, porque a minha peça está muito pequena para eu fazer assim, ó. Porque eu poderia já emendando aqui, tá? Com ponto baixíssimo, tá? Mas como tá muito pequeno, então eu vou fazer assim, ok? Se vocês fizerem uma peça maior, aí daria para emendar. Já logo de uma vez aqui. Ficaria mais fácil, tá bom? Então aqui eu vou caminhando, fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto. Então chegando aqui onde tem o um marcador eu tiro aqui o um marcador ok entro dentro desse espaço e faço uma duas três correntinhas aqui eu faço um ponto alto novamente mais um ponto alto tá faço uma correntinha e aqui mais um grupinho de três pontos altos aqui dois e três, uma correntinha, e aqui no espaço seguinte: um, dois, e três, ok? Agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui, tá? Faço uma, duas, três correntinhas, aqui eu faço um ponto baixíssimo e viro a minha peça agora é o seguinte que, que vocês vão fazer aqui nessa última carreira tá então aqui você vai contar quantos quadradinhos tem tá e aqui você vai fazer a mesma coisa ok nesta carreira eu tenho 17 espaços e aqui embaixo eu tenho 11 espaços ok e vou fazer a mesma coisa que eu passei aqui pra vocês, tá, duas correntinhas, pulo 12 um, aqui no terceiro, um ponto alto, duas correntinhas, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto, duas correntinhas, pulo um no seguinte, um ponto alto, duas correntinhas, pulo um no seguinte, um ponto alto. Duas correntinhas pulo um e aqui no seguinte um ponto alto tá então aqui eu tenho um dois três quatro cinco espaços e eu preciso de mais um vou fazer duas correntinhas agora eu vou explicar para vocês a parte né de como emendar então aqui a minha peça está no direito tá eu vou virar assim Vou emendar assim dessa forma, tá? Olha, para ela ficar no direito, continuar no direito, tá bom? Então, olha só, aqui, essa parte tá é o seguinte: para cada espaço, eu tenho que ficar com um grupinho de três, então, aqui ó, um grupinho de três é nesse espaço aqui, ok. Esse outro grupinho aqui e assim por diante, tá? Então é aqui que vocês vão costurar, ok? E aqui essa parte aqui, olha só, tá? Esse grupinho é aqui, ó, ok? Bom, eu fiz aqui duas correntinhas, então aonde eu vou prender? Eu vou prender aqui, tá? eu vou mostrar agora pra vocês aqui onde eu vou prender então, vou pegar aqui tá ouvir aqui olha só então aqui ó tem aqui a carreira do né dos três pontos altos e aqui a carreirinha que eu fiz aqui tá então eu vou emendar aqui nesse Nozinho aqui, ó, nessa junção, e vou prender aqui, tá bom? Então, vou prender aqui com um ponto baixíssimo, tá bom? E olha só, aqui nessa parte da carreira de baixo, eu faço o grupinho e faço uma correntinha. Faço o grupinho, faço uma correntinha, não é isso? Então, você vai cortar o um fio bem grande aqui tá e quando você for costurar você aproveita fazer um espacinho aqui como se fosse uma correntinha ok aí você vai descer a linha aqui e vai costurar aqui ó tá então aqui eu vou ficar com um, dois, três, quatro, cinco e seis espaços, ok? Deu para entender? E aqui é só costurar. Aqui, pronto, já está pronto. Ele vai ficar assim: tá, Ele vai ficar assim, ó, desta forma, ok? Então é isso, gente. Se vocês gostaram. Deixa meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, desculpa alguma coisa. Tchau.